O Cruz já trabalha com políticas de acesso aberto ao conhecimento há muitos anos. Nós temos uma política de acesso aberto desde 2014, é, então nós procuramos divulgar para a sociedade, para toda a comunidade científica, para a população em geral, tudo que nós produzimos né, é em acesso aberto. É, e, de uns anos para cá, nós temos avançado nesse debate, tanto em relação à produção científica quanto à educação. Também trabalhamos com a perspectiva de educação aberta, nossos cursos online são disponibilizados gratuitamente, é, recursos educacionais de vários tipos. Então, temos ampliado essa perspectiva do acesso aberto ao conhecimento. A ciência aberta é uma abordagem ainda mais é, avançada e abrangente desse processo. É que a gente é, fez uma consulta pública interna sobre as diretrizes de ciência aberta. Essa consulta esteve aberta à comunidade durante quase dois meses e recebeu mais de 280 contribuições de pesquisadores, de estudantes, de trabalhadores das várias unidades da Fiocruz e essas contribuições estão sendo agora analisadas pelo grupo técnico, né, pelo nosso grupo de trabalho em ciência aberta. Então nós entendemos que esse processo de debate, de construção, né, de amadurecimento é, sobre a ciência aberta na Fiocruz tem que ser necessariamente um processo gradual coletivo, participativo, mas que ele poderá gerar assim, resultados muito positivos é, para a Fiocruz, para a comunidade científica e para a sociedade em geral, porque para dar conta de responder os numerosos problemas de saúde, complexos problemas de saúde da população, nós vamos alcançar resultados é, mais efetivos se trabalharmos coletivamente. É